Esse que é o sentido eu senti de aparecer Jesus carnal Jesus não é aquilo Não é um carpinteiro com uma túnica É uma existência cósmica que nós somos Uma luz que nunca existe ninguém, Se a gente fala em Jesus, hoje a gente desenha uma pessoa de barba com uma túnica Não é aquilo que é Jesus Nem é isso que é o meu ser Nem o que nós estamos vendo aqui de, de ninguém tá? Essa que é a verdade que nós temos Passado. Agora, se nós, com essa verdade em mãos, tentarmos aplicar o princípio, fizermos o que for possível e não conseguimos um resultado de 100%, não tem importância. Por quê? Porque a ilusão, ela própria se desintegra. Todo mundo aqui é luz, não é porque eu disse, porque é luz. E o tempo é que é a ilusão. Ah, Escrevam o que eu vou dizer, né? não vai salvar o papel, né? Mas vai chegar o ponto em que esse mundo aparente, próprio, ele cria automecanismo mecanismo de descrição, ou aparente que é a sugestão mental, e revela o que? Isso que eu estou dizendo aqui, que alguns julgam não estar vendo, que é o real. Seria é a mesma coisa que a pessoa, um exemplo prático aí. A pessoa está num cinema envolvendo com um filme de batalha ali, né? de repente alguém desliga a tomada. Ou desliga o filme, ela percebe de novo que ela está no seguro no cinema. Mais ou menos isso daí que acontece. A gente fala assim, esse mundo é ilusão. A pessoa quer resolver os problemas do mundo. Então não percebeu que é a ilusão. Não, Todo mundo aqui que veio aqui, vou supor que alguém veio aqui hoje achasse que tivesse um problema para resolver, está batalhando com aquilo. O que, que significa? Não percebeu que não tem problema algum para ser resolvido. Não percebeu que Deus é a ação Aí vem o um ponto seguinte que fala assim, é, mas eu fiz isso daí, e o problema não resolveu. Eu continuo querendo resolver o problema. Quando que é a confiança total qualquer, é? seja o que for, que estiver à minha frente, aquilo aparente, seja o que for, não é real. Não tem Deus nisso aí. Tá? Tem que ser firme nisso aí. E funciona. É Estou falando, eu tenho quase 20 anos de vivência nisso aí. é de um mês. Quase 20 anos. É encarar de frente essa aparência e não, não ficar mais brigando para consertar nada. Desmascarar, tirar o véu, a máscara que está tapeando todo mundo. Tirando a lebreza de Deus todo mundo. É uma máscara que está aí colocada é um véu. Se nós não meditarmos, nós não teremos firmeza para isso Não é a mente humana decidida que faz isso É a mente iluminada, consciente de que ela é iluminada, que faz isso Então, nós fechamos os olhos percebemos Deus é tudo A oniação é Deus Então, tudo tem que estar perfeito Se não estiver perfeito, eu olho e desafio essa coisa a persistir Por isso eu coloquei num texto é, para discordar da aparência é desafiar mesmo olha de cara para ela é, mentalmente vamos supor, a pessoa está com problema de saúde ah, a questão da mão cortou aqui, olha de cara e assim. eu quero ver até quando você vai persistir ficar desse jeito não tem poder para continuar percebe que não tem? onde é que está o poder? no alto que está o poder tá? Então, nós, nós colocamos o Machado à raiz da arte. A aparência é um filme, ela não está assim passando aqui, vindo para nós, não temendo poder. Aquilo que está passando não tem poder algum. Se nós colocarmos de frente, do jeito que estiver, não queira mudar nada. É, eu tenho até aquele exemplo lá da, da pessoa olhar, olhar no, a linha do trem, né? Se unindo, no horizonte. A pessoa olhar e falar assim: não me engano, achei que está separado. É por aí. Agora, quando a pessoa descobre que está separado, não precisa assumir a visão de junção. Percebe? Dá tá, para perceber isso? Eu olho o trilho do trem aqui. Tá? Eu coloquei isso também no texto. Eu olho o trilho do trem aqui. Ele está convergindo para um ponto. Essa confluência ela é ilusória, não é? Bom, quando eu descubro isso, eu preciso enxergá-la separada? Se eu descobrir dentro de mim, preciso? Se eu descobrir dentro de mim, aquele que não está se juntando, o que, que significa descobrir dentro de mim? Eu tirei a ilusão da mente, sem mudar nada lá fora. Tá? Vamos supor, a pessoa que chamar o médico, o médico traz uma chapa, uma biografia, ele olha lá, olha como é que você... Você está. Ele olha, você viu aqui. Tá. Essa situação, ela é ilusória. Não tem essa cena acontecendo. Qual que é a cena real? É a oniação. ação. É Deus sendo a ação minha, a do tal médico, mesmo que ele não saiba disso, é a ação de todos os órgãos envolvidos, do universo todinho. Quando eu descobri isso dentro de mim, eu não preciso ficar tirando outra chapa para ver. Se eu for tirar o ver, porque eu não descobri dentro de mim, tá entendendo? Bom, a ilusão é dissipada dentro de nós. Não é aplicar o princípio dentro de nós e é ficar olhando lá fora para ver se mudou. É isso que eu estou falando que é o erro que todo mundo faz. Então, seja qual for o problema. Não estou dizendo que seja fácil fazer isso também, né? Estou dizendo que a verdade é essa. Mesmo difícil, a pessoa pode começar assim. Se eu, não, se eu achar difícil e não fizer, eu vou estar sendo enganado com uma aparência que não existe. Certo? Porque quando eu vê a, a sensação contrária internamente, ela não precisa se preocupar externamente. A ilusão sumiu. Não tinha um problema mesmo. Por isso que eu falei aqui, nós estamos num mundo infinito, dimensional, é, e a mente acha que são três dimensões só. Essas três dimensões que estão dando... A impressão de que o problema existe. É isso que está acontecendo. Vocês se lembram, um, um exemplo que eu, que eu falei uma vez, de que se o mundo fosse bidimensional, nós colocássemos uma coisa passando assim, ó, quando chegasse atrás do papel aqui, ó, a gente falava, por exemplo, que uma parte da mão sumiu? Vamos supor que, em vez de três dimensões, nós captássemos duas dimensões para a mente humana. Eu vou colocar esse papel aqui. Aí vem, passa aqui. Perguntava em minha mão. aqui Passa aqui, tira aqui. Aí eu pergunto à pessoa: Minha mão está sendo vista inteira, inteira? A pessoa só vê de duas dimensões? Ela fala assim: Não, sumiu uma parte. Pra onde foi? Não sei pra onde foi. Ela não sabe pra onde foi, porque ela não conhece a terceira dimensão. Eu fiquei sem mão. Mas eu estou com a mão na outra dimensão. Sabe como é que funciona isso aí? É simples assim. Quando surge um o problema, tal, tal problema na aparência, por que está conturbada essa imagem? Porque ela está tá distorcida por é, não estar sendo vista nas infinitas dimensões que existem. É só isso. O que é meditação? Nós fechamos os olhos. O que é a oniação que eu Fechando os olhos, falando assim Nós estamos num mundo infinito dimensional Onde a uniação está presente em todas as dimensões Que me garantem esta cena estar perfeita Mesmo que eu voltando ao mundo Olhando para as três dimensões Aparente estar imperfeito Isso é uma ciência, né? Ciência Ciência espiritual tá. Então, se... Se for pego esse mecanismo de como agir Nós não ficamos mais debatendo com as aparências do mundo para corrigir Nós aplicamos os princípios corretamente Esse é o objetivo de Papelada toda, todo, né? Bom, deu para entender? Quem teria dificuldade em aplicar alguma coisa aqui, que foi em dúvida aí Quem quer perguntar alguma coisa ou, ou falar algo sobre, fazer meditação Sobre algo que ele não comentou? Todo mundo entendeu como faz isso? Se alguém, se alguém chegar é, sair daqui, alguém contar assim, por exemplo, vocês sou que roubar seu carro? Qual seria a reação, hein? É? Qual seria a reação? Vamos treinar já, vai. Qual seria a reação? É atividade isso ou não? Olha, eu sugiro o seguinte, inventem, inventem acontecimentos. Não fiquem inventando só negativos. Senão vai ficar sujecionando na mente coisa negativa. Inventem um acontecimento. Vejam aqueles positivos. Fala, por exemplo, assim. Porque é um negócio tão, tão... Esse mundo humano é tão absurdo a aceitação dele. A pessoa, por exemplo, tem, tem três filhos, se preocupa com aqueles três e não se preocupa mais com mais ninguém. Se fosse ter mais um, ele se preocuparia com quatro pessoas, se fosse ter dez, ele se preocuparia com dez. Tem uns que falam assim, não, eu só quero ter um filho que dá muito trabalho. Eu conheço gente com dez que não tem preocupação nenhuma. Onde é que está o trabalho? Está na ligação com a aparência. Onde está o suprimento para manter um filho antes? Está na consciência que eu sou.